Eu vi a morte de Getúlio Vargas, eu vi a deposição de Jango Goulart, eu vi a destruição de Leonel Brizola e estou vendo o que está acontecendo agora. Este ato surge da necessidade de grupos ligados ao trabalho em teatro de resistir ao golpe em curso e defender a democracia. Mas eu acho muito bonito ver é, que tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Isso não significa que a gente vai esquecer nossas diferenças enquanto esquerdas, mas sim que a gente está pronto para nos unir e não para dar fim a essas diferenças, mas sim para pensar num projeto comum de Brasil. E o que a gente tem que fazer é isso, é continuar junto. Porque essa a possibilidade de não ter golpe é nós juntos. A ameaça que nós estamos sofrendo é a ameaça que vem da barbárie, da ignorância, da insensibilidade, da escuridão. A arte tem um papel importante nesse momento de fazer essa discussão em um ambiente não letal. E eu, há muito que eu não via a nossa classe reunida no mesmo local, por um mesmo objetivo. <risos> A classe artística está dando um recado muito claro, dizendo: se vocês quiserem fazer isso, se vocês quiserem dar esse golpe mesmo, vocês vão ter briga. Não vai ser igual 64, não. Dessa vez a gente vai para rua e a gente vai brigar com vocês. E eu, como favelada, também estou aqui hoje, por conta de que o que está se tentando fazer é retroceder. Em um não apenas um governo, né, mas numa, numa estrutura que foi criada inclusiva, principalmente para nós que somos da favela. Mas eu sei que é melhor discutir com a esquerda no poder do que com a direita no poder. Uhum. Né, somos a verdadeira revolução dentro da revolução, e pelo que a direita briga para nos oprimir mais ainda. Então, assim, a importância desse evento é isso, essa troca. Olho no olho, olho no olho, as pessoas se vendo, se sentindo. E aqueles que estão aqui, às vezes, que vieram para ver o que está acontecendo, que apoiam diferente, que estão apoiando o golpe, estão sendo tocados e vendo que não, não pode ter golpe, a gente precisa da democracia. Que atores e atrizes não são reis, mas operários do teatro. Trabalhadores.